Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então todos os, candidato, todos os candidatos acertaram. Ah, não interpretei. O que, que eu falei para você? Sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, depois interpreta. Sublinhei, não sublinhei? Agora eu vou voltar no que eu sublinhei para interpretar. Ó. A negação lógica... Do centão. Opa, interpretei. O problema é de negação do centão. Lembra que eu te falei que existe negação dentro do edital? Então, negação do centão. Show de bola? Negação do centão. Esse problema é de negação do centão. Maravilha? Interpretei. Beleza, Renato, interpretei. Mas agora, eu tenho que resolver. Como é que eu faço para resolver? Aí, você usa a técnica R. O que, que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende como resolver. E aí, no curso de Matemática e Racionais Lógico TJ de São Paulo completo, a gente ensina lá no grupo dos 5% que para negar o C, então, você usa o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané é isso aqui, olha para cá. Mané é isso aqui, ó. mané. É mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Como assim? Olha para cá. Primeira coisa que você vai fazer quando vai negar o sentão é tirar o sentão da parada e colocar o E. Show de bola? Tirar o sentão da parada e colocar o E. Depois que você faz isso, aí tu bota o mané lá. Mané, mantém e nega. Quando eu falo mantém, é para manter o que está escrito, ó. A questão é fácil. E agora eu tenho que negar essa parte, todos os candidatos acertam. Ó, você vai ter que negar o todo. E galera, se você não sabe, tem um jeito para negar o todo. A negação do todo, olha só, a questão misturando dois assuntos, duas negações numa coisa só, questão de prova do TJ São Paulo. Negação do todo a gente usa o PEA, mas não. Renato, o que é PEA, mas não? O p significa, pelo menos, um. O E significa, existe um. E o A significa, algum. Mas não, é para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Tá? Negar a segunda parte. Show? Olha só, você falar pelo menos um, existe um, ou falar algum, é a mesma coisa, tá legal? É igual. Ah, mas Renato, como é que eu vou saber qual usar? Aí ah, eu vou olhar para a resposta. Aqui tem pelo menos um, aqui tem pelo menos um. Então eu vou usar o pelo menos um ali, tá legal? Por isso. Então, ó, e pelo menos um candidato, opa, deixa eu melhorar aqui. Essa letra ficou horrível. E, pelo menos, um candidato. Agora eu tenho que negar. Acerta, acerta ou vai ficar? Não. Acerta. Tem que negar a segunda parte. Coloquei o pelo menos um, tem que negar a segunda parte. Então, a negação fica o quê? A questão é fácil. E, pelo menos, um candidato não acerta. Vamos ver onde tem esse gabarito. Vamos lá? Letra A, a questão é fácil, ou tá errado, tem que ser o E. Letra B, a questão é fácil, e pelo menos um candidato não acerta. Marco V da vitória. Letra B.